pra gente aqui o que é, é, se dá pra gente comentar um pouquinho sobre Shadow IT, né? Shadow IT é quando a gente tem é, softwares escondidos ali, softwares sendo utilizados, né, internamente na companhia, sem o consentimento ali necessariamente das áreas, né? Em geral, né, são, são tipo elementos de IT que a gente tem softwares ali ou infras até, sei lá, tem um... um